Olá, aqui é o Bruno Pérez, você sabe o que é um funil de conversão, um funil de vendas? Vamos falar disso, solta a vinheta, Valconino! Olá, aqui é o Bruno Pérez, esse é mais um Guia de Marketing e hoje a gente vai falar sobre funil de conversão. Gostou da letrinha? Ficou legal, né? Ficou bacana. Ó, pegar o giz aqui branco, branco. Funil de conversão também é chamado de funil de vendas. E por que existe um funil e por que chamamos de funil? Falamos em outros vídeos, sempre aparece aqui no... E cards do Google, sabe, na TV não vai aparecer. Bom, você já sabe disso, porque eu sei que você está aqui no Guia de Marketing já há algum tempo. Por que funil? Antes de explicar o conceito de funil, vamos fazer um exemplo quando você quer comprar alguma coisa. Vamos supor que você quer comprar uma televisão, certo? Então, conversão ou a venda é quando você adquire a televisão. Então, primeiro você pensa, não quero comprar uma televisão Aí você pode fazer uma busca na internet ou você pode falar com os seus contatos você pode olhar um, um jornal uma revista um panfleto às vezes de supermercado você pode fazer uma pesquisa em algum aplicativo então nesse primeiro momento você demonstra que tem algum interesse certo então você tem um interesse muitas pessoas têm um interesse certo Ok, Só que aí você não tem certeza, em televisão é um negócio meio caro, tem muitos modelos, você precisa pesquisar mais, você vai passar alguns dias ou algumas horas, depende do seu perfil de comprador, tentando entender qual televisão melhor, tem a distância do sofá para a estante ou no seu quarto, se vai ser 4K, se não vai ser, qual a verba que você tem, e você começa a pesquisar mais, certo? Então, num outro momento, você começa a ter um desejo de comprar aquilo. Você começa a querer comprar de fato a televisão e começa a pesquisar mais. Então você vai ter um desejo. Só que desse momento para cá, muitas pessoas podem perder esse, esse desejo. Ah não, já achei uma televisão, ou não quero agora. Então tem uma taxa de conversão aqui. De um momento para o outro, uma perda. Vamos falar melhor depois. E aí até que finalmente você decide escolher e você fica entre dois ou três sites, ou duas ou três lojas. E você está fazendo essa escolha. Final da sua venda, até que você vai lá e faz a venda de fato. Você tem a conversão para cada etapa, tem uma perda, então isso é um funil. Muitas pessoas têm interesse ou procuram algo e elas vão pelo caminho ou indo para outros concorrentes ou mudam de ideia. E você tem a conversão no final. Qual que é o seu objetivo do seu projeto? que Você está alavancando aí o seu projeto é manter as pessoas dentro do seu funil esse é um funil de vendas muitas pessoas com interesse muitas pessoas querendo comprar e elas vão passando por um relacionamento com a sua empresa com o seu produto com as suas estratégias até realizar a conversão que pode ser a venda pode ser uma série de coisas como falamos em outros vídeos agora vamos falar de algumas técnicas para você manter as pessoas dentro do seu funil Muitos especialistas, muitas pessoas, muitos sites, muitos artigos, muita literatura que você vai ler sobre funil de vendas, funil de conversão, vai falar que, em média, as etapas do funil são quatro etapas. E aí tem vários nomes. O mais importante que você precisa entender é que você, primeiro, atrai a atenção do público, você fornece informações até a conversão. Basicamente é isso. Eu vou falar de quatro etapas, um funil de quatro etapas que eu utilizo mais, que eu ensino mais em minhas aulas. Ele não é ou talvez o mais aceito entre, entre todos, mas ele é muito aceito, ele é muito bom, ele funciona. Você vai encontrar muitas outras formas, é, e você fizer em pesquisas por aí. Certo? Vamos lá. Eu chamo, eu não, mas a literatura chama esse funil de AIDA. O que é o AIDA? Vamos lá. Temos o nosso funil de conversão, que você já entendeu. Muitas pessoas que tenham um interesse vão entrar aqui. E elas podem entrar aqui como Bruno através dos canais de marketing que falamos, lembra o videozinho aqui que pode ser através das mídias sociais, através de um e-mail marketing, através de um anúncio, através de uma indicação, através de uma visita, através de uma propaganda. Elas vão demonstrar é, um certo interesse. Por quê? Porque você de alguma forma chamou a atenção delas. Então elas, De alguma forma elas se sentiram atraídas, aí tem uma... você chamou a atenção delas para o seu produto, para o pro seu, pro seu serviço, para sua promoção. Então essa é uma etapa aqui, ó, onde você de fato chama a atenção das pessoas. E aí elas olham para você, elas param para o seu post, seu vídeo, seu anúncio, para ler um e-mail que elas receberam. E aí elas vão ter interesse, elas demonstram interesse. Ah, realmente era isso que eu estava procurando, comprar um tênis, um sapato. Nossa, a newsletter da televisão. Olha, de ter no Google cheguei em alguma coisa. Então existe uma conversão de uma etapa para outra. Essa conversão pode ser 10%, pode ser que a gente chama de taxa de conversão. Lembra que eu falei do conversion rate? Vamos supor que ela pode ser 10%, certo? Essas pessoas têm interesse, elas podem de alguma forma dar o um e-mail delas para receber uma promoção, para receber mais informações. Elas podem entrar em contato com o seu chat de atendimento. Elas podem te mandar uh, uma mensagem ali no, no chatzinho do Facebook, por exemplo, ou se você tiver outras formas de robôs e chats. Elas podem ligar. Ou é nesse momento que elas vão passar alguma informação para o seu time de vendas. E aí o seu time de vendas vai entrar em contato. Por quê? Porque agora de fato você sabe que essa pessoa aqui, que passou para essa próxima etapa aqui, ela, tá de fato, ela tem algum desejo em comprar aquilo. Ela, ela quer uma televisão, ela quer um sapato, mas ela está na dúvida. Ela quer o serviço que eu posso oferecer, mas ela tem ainda alguma dúvida. Mas eu já sei que ela tem um desejo. E aí você vai fazer com que essa pessoa realize uma ação, que é a conversão. Você vai realizar de fato a venda. Então aqui você vai tirar as dúvidas finais. Então o que, que é isso? Primeiro você tem que atrair atrair. Depois você vai ter que gerar interesse em todo mundo que você atraiu. E assim, as pessoas que têm interesse, hum, achei interessante isso aqui, hein? Mas será que tem tudo o que eu preciso? Você vai gerar um desejo. Desejo nessa pessoa. Mostrando que as qualidades, os pontos fortes, o resultado que ela vai ter, os benefícios que ela vai conseguir se ela contratar o seu serviço, se ela comprar o seu produto. E aí, na dúvida final, você Através desse gerando esse desejo, solucionando essas dúvidas, através de e-mail e -mail, todos os canais que a gente falou, essa pessoa vai realizar uma ação. E por que eu gosto de ação? Porque a conversão nem sempre é vendas. Vendas é o mais importante. Mas esse pode ser um funil prévio. Às vezes você está fazendo um webinar para coletar uma série de pessoas que vão você vai atrair através do webinar. E aí você vai trazer várias pessoas que têm interesse e vão, vai criar um desejo nelas. E a ação delas aqui vai ser baixar um e-book. E você vai guardar o e-mail delas e depois entrar em contato, aquecendo o, o seu lead, aquecendo o contato com o seu prospecto, com o seu cliente, com a pessoa que pode vir a comprar de você. Então a gente tem as temperaturas. Aqui as pessoas estão mais mornas, frias ou oh, mornas. Fria, fria, frias elas nem entraram aqui ainda. Quando elas entram no seu funil, o relacionamento está um pouco mais morno. Elas vão recebendo informações através de cada etapa até que essa relação fica mais próxima, mais quente. Lembrando que entre cada etapa você tem uma série de ferramentas, anúncios, contato telefônico, eventos, palestras, reuniões presenciais para realizar sua conversão. Esse funil ele é usado em todas as formas de relacionamento comercial. Desde apresentações, aulas, o que você imaginar. Entenda como funciona o funil de conversão, que as suas conversões vão ficar mais óbvias para você. Lembra, o marketing, o papel do marketing é entender as necessidades do mercado e o seu produto, e transformar esse produto numa venda praticamente como consequência, sem você ter que empurrar o seu produto para ninguém. Entenda como funciona, entenda como o seu cliente, seu público-alvo, vai se comportar nesse funil e suas vendas vão alavancar. Vou trazer um exemplo prático Eu adoro exemplo prático porque fica muito mais fácil de você entender Vamos falar de um cliente que eu tenho Que é um aplicativo de pedir comida online Certo? Então aqui a gente vai... Primeiro a gente faz uma série de anúncios, eventos E a gente patrocina times A gente patrocina uma série de coisas para que você tenha um contato com a marca Nossa, um aplicativo que eu posso pedir comida? Existem vários, pô, vou conhecer Gerei um interesse aqui, ó De alguma forma eu atraí o cara quando eu atrair o cara, eu posso oferecer alguma coisa diferente, uma promoção específica. Eu posso dizer que na sua região tem uma série de restaurantes que você não conhece e o aplicativo pode trazer para você, porque você não faz o download e deixa eu te de mostrar um pouco mais. A porcentagem que faz um download já mostrou que tem um interesse. Ela não comprou ainda, mas ela tem um interesse. Quando ela baixa o aplicativo, eu já tenho o um e-mail dela. Ela vai receber e-mail com promoção, cupom R$15 na sua primeira compra. Ou eu vou começar a entender o comportamento dela, quais os restaurantes que você mais gosta, o que você gosta de comer. E você vai receber anúncios de remarketing, você vai receber newsletter promocional, você vai ver posts, você vai receber uma série de conteúdo que tem a ver com o seu comportamento. O que acontece? Gerei um desejo. O cara baixou esse cupom para fazer a compra, eu vou convencer ele. Aí no meu aplicativo vai ter um passo a passo, eu posso usar gatilhos mentais, ó, esse aplicativo é válido só até dia tal, olha, o aplicativo é válido só hoje, essa promoção é específica para você, nesse feriado, etc. E aí o cara realiza a venda. Esse é um exemplo de funil. Cada mercado, cada nicho, cada produto vai ter o seu. É isso aí. Esse foi mais um guia de marketing. Eu sou o Bruno Pérez, Hoje falamos sobre funil de conversão. Estamos falando nesses vídeos sobre conversão. Você vai encontrar eles aqui em todos os lados. Obrigado por mais uma visita. Se você ainda não me segue no Facebook, segue lá Bruno Pérez oficial. A gente tem ideias de marketing com várias pílulas rápidas e dicas e falando sobre uma série de coisas que acontecem no dia a dia no mundo marketing digital. Tem meu Instagram, onde a gente faz lives, tem várias fotos das minhas palestras, das minhas aulas, dos meus encontros, dos, dos mentorandos que estão sempre comigo, dos meus alunos, é bem legal. E tem o meu site bperes.com.br, onde eu trago mais artigos e falo um pouquinho mais sobre marketing, sobre meus trabalhos. Tem a minha empresa ArcaBus, com dois Es, arcabus.com.br, para você ver o que a gente pode fazer para a sua empresa. Tem uma série de coisas legais, obrigado pela sua visita. Aqui vão aparecer agora os vídeos aí anteriores para você se conectar com o guia de marketing. Dá o curtir aqui embaixo, tem o um sininho para você se inscrever e receber esses vídeos todas as terças e quintas. Fico na espera do seu comentário e a gente se vê por aqui. Até breve.